Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde a todos com a paz e a graça de Deus em Cristo Jesus. Trago hoje mais um devocional uh, com o tema, então, qual é a resposta para o sofrimento ou problema de quem é inocente? Nós hoje vemos muitos, muito tipo de perguntas, né, neste sentido. Por que que esta ou aquela pessoa sofre tanto uh, quando é inocente? Vamos tentar entender o porquê de certos sofrimentos, problemas e situações que acontecem na vida das pessoas, se há por detrás uma razão ou ou como eles dizem, né, que são inocentes. Vamos tentar entender. Olha, vamos buscar como exemplo a história de Jô, o livro de Jô. A Bíblia, no livro de Jô, começa a dizer que Jô era um homem justo, que se desviava do mal. Mas, no entanto, Jô também não entendia o problema, o sofrimento dele, tanto é que ele questionava, ele fazia essa pergunta e achava que Deus estava lhe punir injustamente. Ou seja, que aquele sofrimento era causado por Deus. Deus era o causador daquele sofrimento. Jô pensava assim. Mas se leres, o livro é longo, se leres até o fim, tu vas entender que depois Jô entende, Jô compreende e diz, olha, eu... Conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem ao Senhor. Jó reconhece que ele era a causa do sofrimento dele, porque eh, no meio ali da história, Jó então diz aquilo que ele temia é o que lhe aconteceu ou seja, aquilo que ele pensava que ia acontecer. E, na verdade, foi foi a causa do sofrimento dele. O mesmo acontece hoje. Hoje acontece o mesmo, mas as pessoas atribuem a culpa a Deus. Deus é o culpado. Quando o culpado é ela mesma, ela, a própria pessoa é a culpada. Muito do diálogo da parte de Jô é para se auto-justificar e provar sua inocência. Seus amigos, no entanto, insistem em sugerir que ele é um pecador e que deve se arrepender. Mas Jó não pode aceitar esse argumento. Jó quer justiça e quer alguém para defender a sua causa. Alguém que se coloque na brecha por ele. E estava a pedir que se fizesse justiça, sem saber que ele era o causador do problema. A passagem diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, está em Jó capítulo, capítulo 19, no versículo 25. Uh, aqui o Redentor, a tradução certa, era reivindicador. Aquele que vai vindicar, vai, é um vindicador. É, aquele que vai lhe defender. É uma bela passagem, tem muito significado para nós, cristãos hoje, mas para João o verdadeiro significado não era um redentor, mas um vindicador, ou seja, alguém que lhe defende. João sentiu que tinha um vindicador que poderia e iria pleitear sua causa perante o conselho dos deuses e provar a eles que ele, o Jó, era um, era um homem justo e reto. Jó pensava assim, acho que existem várias respostas para isso, mas primeiro temos que fazer uma pergunta que Jó falhou em fazer a Deus. Jó estava tão ocupado em proclamar ou provar sua inocência tanto é que João falhou em fazer essa pergunta. O que é que significa justiça? O que é que quer dizer justiça? Na Bíblia, Deus fala muito sobre a justiça. Justiça, o que é que significa? O que é que quer dizer? E quem é inocente, então, de acordo com a Bíblia? quem? Porque João se achava inocente. Nós vamos tentar entender quem é inocente. E o que é que é justiça, de acordo com a palavra de Deus? Como podemos responder a pergunta? Deus é bom. Qual é a resposta para a pergunta? Se Deus é bom, por que, que Deus permite que o mal aconteça a certas pessoas? Justiça. A definição de justiça, de acordo com a Bíblia, justiça é viver a vida em harmonia com as justas leis do amor ágape, de Deus. O amor, a lei de Deus é o amor. Então, justiça é viver a vida em harmonia com as justas leis do amor de Deus, que é o amor ágape, o amor sem interesse os princípios eternos e duradouros que não podem ser mudados para se adequar aos nossos desejos ou, ou às nossas crenças pessoais. Ao contrário do que podemos ter pensado ou ensinado no passado, este é um universo justo, este universo onde nós estamos viver é um universo justo. Nada acontece por acaso, meu irmão e minha irmã, e nada acontece por acidente neste mundo, meu irmão. Embora usemos esses termos para explicar o que não sabemos. Tudo o que está acontecendo neste mundo, tudo o que te acontece nesta vida, há uma razão por detrás, meu irmão. Vamos tentar entender. Deixa eu só puxar aqui o próximo versículo para a gente dar aqui sustentação a nossa... À, à esse, esse devocional, nessa, essa palavra amiga. É, no livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, entendem-vós o mesmo sentimento aqui, o mesmo sentimento significa a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. Qual era a mentalidade que Jesus teve? A mentalidade do Pai estava nele. Jesus disse, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu só falo aquilo que o meu Pai me manda falar. Tu também tens esta coisa, tens esta mente, a mente de Cristo, tu que estás em Cristo, mas será que tu falas só aquilo que Deus te manda falar? O que é que Deus te manda falar? O amor, Deus é amor, mas a gente julga os outros, isso é a causa do sofrimento. Não julgueis para que não sejais julgado, porque na mesma medida, ou na medida em que você julgar o outro, também você será julgado julgado. Depois amanhã a pessoa já esquece, tá enredado num problema e diz que eu sou inocente, nunca fiz mal a ninguém. Há sempre uma causa, meu irmão. Há o um mundo, esse, esse esse universo que nós vivemos, ele é justo. Ele vai te dar de acordo aquilo que você der. Se você der amor, você recebe amor. Se você der enviar ódio para alguém, você vai receber ódio também de volta para a sua vida, meu irmão então temos que despertar para essa realidade Jô também tinha medo de perder o que tinha e pensar dessa forma pode levar à perda Justiça tem a ver com o pensamento correto, ter pensamentos bons, positivos, cheios de amor, pensar em harmonia com a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Pensar em harmonia com a verdade. Verdade é Cristo. Verdade é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, tendo em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, meu irmão. Jó pode ter sido aparentemente bom e inocente, de acordo com os costumes e e, e e crenças da sua época, mas à luz da verdade ou da palavra de Deus, podemos ver que ele, Jó, tinha muitos conceitos errados sobre si mesmo, sobre Deus e sobre a vida. E esses conceitos errados se manifestaram como limitações para ele próprio, para o próprio Jó. No livro de Provérbios, capítulo 26, no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Tá a dizer que a maldição sem um motivo justo não pega. Então qual é o motivo? O motivo é o pensamento de ódio, o pensamento de rancor, o pensamento de, de vingança. Uh, não liberar perdão, isso causa problemas na tua vida, você atrai tudo isso aí que você uh, reteu, que você rete, vai, vai, vai reter no teu coração, Isto vai, vai vai se manifestar uma hora ou outra na tua vida. Então, libera, larga, deixa ir embora, rasga a conta, ninguém te deve, viva a tua vida, deixe Deus fluir, o amor de Deus fluir na sua vida. Não aceite isso aí,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 Pensamentos São dois tipos de pensamento. Lá no livro de Gênesis, nós vemos que houve duas árvores. A árvore da vida, que é Cristo, a palavra de Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é, é aquilo que você vai conhecer como bom, vai guiar a tua vida. Aquilo que você conhecer como mal, também vai guiar a tua vida. É dois conceitos de consciência. Dois conceitos de consciência que nós, nós nos enfrentamos nesse mundo, nós vivemos neste, neste, neste, neste, neste mundo. Então, toda árvore boa dá frutos bons, frutos são os resultados dos teus pensamentos. Todo pensamento bom vai dar bons resultados para a tua vida, vai dar paz, saúde, alegria, prosperidade, casamento abençoado, filhos abençoados, enfim, tudo isso. Todo pensamento negativo, de rir do filho dos outros, julgar o, o outro, julgar os filhos dos outros, você também tem filho, e isso vai vai vai desembocar nos teus filhos, vai vai vai causar problemas para a tua vida, para a tua saúde, e depois amanhã a pessoa não conhece essa verdade vai dizer, nunca fiz mal a ninguém, eu não sei porque é estou a sofrer, isso e aquilo coisas do gênero. Hoje, muitos se perguntam assim, meu irmão, Deus diz isso no livro de Oseias, capítulo 4, no versículo 6, que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Isso é conhecimento, meu irmão. Pega isso e coloque em prática na sua vida. Não julgue para não ser julgado, porque na mesma medida que você julgar o outro, você também será julgado. Não há maldição sem motivo justo. Ou seja, tudo que está a acontecer é um motivo, e esse motivo pode ser o teu pensamento, pode ser as tuas atitudes, justiça própria, e também pode ser, enfim, alguma coisa que você deu um motivo, o marido que trai a mulher, amanhã depois ele prova, prova do mesmo veneno, a mulher que tem um marido fiel, sincero, e ela acaba nos braços de outro homem. O motivo, às vezes, ela alimentou muito isto, esse pensamento. Ela, ela, ela pensava em se relacionar com alguém fora do, da relação dela. E isso um dia aconteceu, se manifestou. Esse marido não é o culpado, não é o motivo. Por acaso, ter um homem justo. Nunca pensou que a mulher ia lhe trair. Mas essa mulher pensava nisso e isso se manifestou. E ela já nem se lembra que pensava nisso, nem se lembra que via sites eh, desses filmes aí de nudez. Ela não se lembra disso, vai se lembrar. Eu não sei por quê, me fizeram algum mal. Não, você deu um motivo. O motivo é isso aí. É você xeretar em coisa que não devia ter xeretado e cinco anos depois aquilo acontece. É lógico, passaram cinco anos, você não vai se lembrar que foi foi foi fruto daquilo aí que você andava a xeretar, ou andava a falar, ou andava a julgar aquela tua amiga, ou um homem que, que andava a julgar um amigo e amanhã acaba na mesma situação, até pior do que o amigo. Julgou o outro, porque na medida que você julgar o outro, será julgado. Meu irmão e minha irmã, esta palavra que eu trouxe para todos vocês hoje, espero que ele tenha abençoado e esclarecido alguma dúvida, em nome do Senhor Jesus, Shalom. até mais, logo, se Deus quiser.